Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer ilustrações em 360. Na verdade, a gente vai enganar o Facebook para que ele pense que a gente tirou uma foto com essa câmera aqui que tira em 360 graus. E para isso a gente vai usar o que? Hoje vamos usar esse site, TheFixer, que está na descrição, e usaremos também o Photoshop. Porém, o Photoshop aqui, você pode usar também outros softwares, desde que você consiga exportar em JPEG. Primeiro, primeiro passo, a gente vai criar um novo arquivo, Ctrl N, aqui no, no Photoshop, no caso. E vamos criar um arquivo em, com 8.000 de largura e 4.000 de altura, lembrando que é em pixels. E a resolução não importa muito, mas eu coloquei aqui 300, ok? Que agora é só editar a sua arte mesmo, lembrando que o meio aqui é o mais importante, da onde você vai colocar a sua ilustração. É, eu vou pegar algumas aqui minhas, deixa eu ver, documentos, exportar, vou fazer bem rapidinho porque essa parte agora é com vocês, na verdade, né? Tá, vou deixar branco. Então, agora a gente vem em salvar, salvar como, no caso. JPEG. Colocar aqui nas minhas imagens. E vou salvar como 360. Você pode salvar qualquer nome. Coloca no máximo. Tá gerando. Ok, ok. Agora a gente vai lá no site, que é esse aqui. Vou remover esse aqui. E a gente vai ou clicar e arrastar até o site, ou vir aqui e procurar a imagem. Agora ele vai fazer o upload. Só esperar um pouquinho. Ok. Agora fez o upload. A gente vem aqui em 5me A gente vai agora... É mostrar para o site qual tipo de câmera que a gente quer simular. A gente vai escrever aqui: Recoal. E o modelo dessa câmera: Recoal. Tira essa. Essa aqui. Que é essa aqui que eu mostrei na. Ah. Anteriormente, eu acho. Ok. Agora você aperta aqui em Go, Me. e fecha o editor. Pronto. Agora é só baixar a imagem. Agora você vem no seu Facebook, na sua página do Facebook. E vai lá onde você baixou a imagem. E já faz o upload para o Facebook. Ó, oh, perceba que agora já até detecta automaticamente que é uma imagem 360. Ok, agora é só esperar. E pronto. Sem segredo nenhum, você vai conseguir mostrar para o pessoal como... Você vai conseguir mostrar para as pessoas sua arte e elas poderão interagir com ela. Bem, espero que esse tutorial tenha ajudado você, que você possa mostrar mais o seu portfólio de um jeito bem mais diferente. Né? E qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu irei respondê-los todos. Ok? Até o próximo tutorial!